Fala aí galera Hoje eu trago um vídeo montando um inventário amarelo no CSGO, tô ligado que vocês gostam desses vídeos de inventários temáticos Já deixa um like se você quer outras cores de inventários temáticos, comenta aí qual cor que você quer Eu já fiz azul, verde, vermelho, hoje eu vou fazer o um inventário temático amarelo, então todas as skins vão ter aí amarelo nelas E o próximo acho que eu vou fazer o um inventário branco, que muita gente me pede Além de comentar uma cor do inventário, comenta também um valor, hoje nosso inventário vai ser de 1950 reais Então não vai chegar a 2000, porque a gente Escolheu as melhores skins possíveis e algumas baratas, outras um pouco mais caras, mas dá pra montar o um inventário amarelo em menos de dois mil reais tranquilamente. Parem, parem, um sacrifício por skins caríssimos já não vale a pena. Agora temos o K-Drop. Boa! Ah? Ah? Ah! Ah! K-Drop. Skin caro é mais simples do que pensas. Então vamos começar com uma Glock, tá? A primeira skin vai ser essa daqui, mano. Glock Reactor Infector New. Por R$ reais você consegue uma Glock insana. Acho que entre as Glocks amarelas baratas, essa daqui é a melhor. E vai combinar demais com o resto do inventário. Agora, a USP. Eu não peguei Factor New, peguei Minimal Wear, porque dá praticamente na mesma dentro do jogo. É a USP, olha. Minimal Wear, ela custa, no mercado da China, R$ reais. Essa daqui é a melhor USP do CSGO nessa conta. Cor aí amarelo, meio laranja. Sei lá se é amarelo ou é laranja. Eu sou meio daltônico, né? Mas acho que encaixa bem aí no tema do inventário amarelo. Essa USP aqui é muito top mesmo, velho. E pra Desert Eagle, eu peguei essa daqui, a Light Rail. Por Factor New, você consegue pagar 13 reais nela, tá? É uma digo Eagle bem bonitinha. Vai encaixar aí no combo, vai ficar boa com as outras skins. A WP Mortis em Factor New, você vai pagar 22 reais. Se quiser pegar Minimal hora, o preço cai pela metade. Essa é uma das Alpes mais legais do CSU gol, não é nem um pouco cara, mano. comparado aí com outras AWPs que passam de 10 mil reais, mano, essa Alpia aqui por 20 reais tá muito top. E agora pra K47, eu sempre acho que vale a pena investir um pouco mais na K, essa daqui é uma Fuel Injector, parece Factor New, mas não é, a gente colocou ela em Fuel Tested, vai sair 410 reais, não tem a K amarela mais top do que essa, mano, eu já tive essa cara no passado no meu inventário, eu acho ela muito irada, tem uns efeitos 3D e tals, né, e essa cor amarela bem forte, mano, acho sacar insana. E se você joga de M4 a 1S, essa daqui foi a minha escolha. A M4 Golden Coil. Mano, essa daqui é uma das M4 a 1S mais tops do CSGO. E Minimal ela tá custando 250 reais. Deu uma valorizada, né? Mas eu acho que vale a pena, mano. Essa skin é sensacional. Nem precisa ir na Factor New, velho. Minimal air, que é o que a gente tá olhando aqui, já é perfeito. Já se você joga com M4 a 4 ou simplesmente quer uma M4 a 4 no inventário, essa é muito top. R$ 37,00 a M4 a 4 Buskill em Minimal air, que também parece ser Factor New e combina demais com a K, combina demais com todas as outras skins. Agora, a faca que eu escolhi, acho que é uma boa escolha, tá? Uma faca de R$ reais que é uma Ursus Tiger Tooth Factor New. Vai combinar demais com qualquer uma dessas skins do inventário, mano. Sempre a puxada aqui da faca pra skin amarela vai combinar demais, Tiger Tooth é muito top. E todas as skins que eu mostrei até agora, totalizam R$ 1.950,00 se você for comprar tanto a M4-1S quanto a M4-4, né? Se quiser economizar e comprar só uma dessas, aí vai achar um o pouco preço, mas por menos de dois mil reais a gente conseguiu construir um inventário muito foda, temático, na cor amarela. E aí, com mais mil reais, dá pra acrescentar essa luva, mano. Sport Gloves Arid, muito irada. A gente tá olhando Por uma que tem um float bem alto, Battles Card, né? Que custa aproximadamente mil reais. Combinaria demais com todas as outras skins, mas daí já ia pro inventário de 3 mil reais, né? Se algumas pessoas acharem pouco caro, dá pra tirar a luva e aí fica 1.950, mas de qualquer forma, uma luva muito foda, mano. Entre 1.050, 1.100 reais, você consegue uma luva nesse aqui da que eu acabei de mostrar e combina muito com as outras skins né mano olha só a M4 fica muito top, a AWP com ela também ficou boa, combinho perfeito aí para os piorion. Mano eu gostei demais desse kit amarelo sensacional, ficou um dos melhores kits que a gente já montou, se você gostou também não esquece de deixar um like nesse vídeo e se não é amarelo que você tá pensando em fazer o seu inventário temático CSGO é assim, eu vou deixar alguns vídeos de outras cores aí indicado só você ir lá assistir. Tamo junto, a gente se vê na próxima, falou!